viva, Aqui estamos para mais um BMC Moment. Hoje, uma breve viagem no tempo. E breve porquê? Porque vamos recordar algo que mencionei nos Chefes de pressupostos de marketing, que é o marketing operacional, mais conhecido por marketing mix ou o marketing dos 4Ps. Afinal, em que é que consiste o marketing operacional e os 4Ps? Um, uma pequena recordação daquilo que abordámos nos pressupostos de marketing. Recordando, o marketing operacional consiste no marketing realizado ao nível do negócio que está a ser desenvolvido, temos o um nível estratégico de gestão que define as áreas de negócio e depois o marketing operacional é o marketing em cada uma das áreas de negócio. E aqui vamos abordar os quatro P's. Estamos a falar do produto, do preço, da comunicação, em inglês promotion, ou, e da distribuição placement. Assim, recordando, a nível do produto, estamos a falar de definir o conceito do produto, ou serviço, a linha de produto, a embalagem, a marca, o seu ciclo de vida, o desenvolvimento de produtos complementares ou suplementares e de serviços. A nível do preço, ver qual, identificar qual é o valor para o cliente, qual é o custo do produto, definir o preço dessa forma, condições comerciais, condições de financiamento, portanto, tudo relacionado aqui com a nível da definição do preço. E isto é a nível interno. A nível de para exterior, ou seja, como é que vamos fazer chegar ao nosso potencial cliente, temos então a questão da comunicação, promoção. promotion. Ou seja, a nível de publicidade, promoções, regulações públicas, qual a força de vendas. Ou seja, a forma que vamos comunicar a nossa oferta e a distribuição. Ou seja, como é que o cliente pode aceder à nossa oferta. E aqui temos os canais de distribuição. Desde que vamos definir as funções dos canais de distribuição, como é que eles vão gerir esses canais de distribuição. Portanto, o marketing operacional, marketing mix, marketing dos 4 P's, em que é o produto, preço, comunicação e distribuição. E este foi o nosso momento de hoje. Mais uma vez e como sempre, conto com as vossas questões, comentários, sugestões de melhoria ou outros temas a abordar no futuro. E até breve!